Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou o E hoje eu trago pra vocês o 11 primeiro episódio da série The Last of Us Parte 2 O jogo dispensa comentários, né galera? Tô cho vou chovendo molhado aqui uh, Dando resumo aí do último episódio, uh, a Ellie estava procurando o Tommy, né? Porque ficou sabendo que encontraram uh, alguém ali em conflito Talvez os cicatrizes, que a gente não sabe quem são na realidade. Mas quando a Jesse, né, a Ellie, estava chegando perto do local onde possivelmente eles estavam com, em esse em conflito né, com essa pessoa, ele, eles encontraram o Jesse. E aí foi uma surpresa, né? o Jesse foi atrás da Ellie e da Dina. Da enfim, aí tem uma, aquela descrição da Dina, que acho que está grávida do Jesse. E aí a, a, a ele voltou para o teatro, onde a Dina tinha ficado porque ela tinha passado mal. E teve um encontro aí do Jess, da Gina, ele ficou um pouco mal, com consumes aquela coisa e depois volta em um capítulo onde a gente vai fazer uma ter, ter um, um episódio jogando com o Tommy. Então vai ser bem legal esse episódio. Se você novo por aqui não se esqueça de se inscrever, se o, se o vídeo foi bacana, né, deu like, ele também compartilhe e vamos para jogatina, beleza? Bora para gameplay. <risos> Oh. Hein? Tá me ouvindo? Tô. Tô bem. Tá bom. É, essa... Esse gelo todo... Dois anos antes. Cara, quer dizer, eu ia esquecer o meu aniversário se ela não me lembrasse. Você devia pedir desculpas. Eu só disse... <risos> certo. O que, que tá rolando? Nada. Por quê? Eu percebo quando você tá mal. Ah, é muita coisa na cabeça. É só dizer se quiser conversar sobre seus problemas. Tá. Uns retardatários. Quantos? Só um punhado. Opa, o que aconteceu? Quer tentar a mão com ela? Opa Tem certeza? Tô bonzinho hoje <risos> Tá vendo aquela placa? A vermelha? Tenta acertar É um bom jeito de tirar os infectados da toca Mira mais alto Deixa espaço pra bala descer Saquei Merda! Você tem que compensar a descida do projétil. Bota a estrada na mira. Tenta acertar aquela placa. Prontinho. O som tá atraindo eles. Bom, estamos patrulhando. Vamos fazer a limpa. Pá. Prontinho. Tem que fazer Nossa, mano. Peguei. Gostei disso. Falta. Vai sem pressa. Já foram todos. É o último pegou de raspão, né? Se quiser atirar mais. <risos> tá. Acabou. De onde estão vindo? Hordas gostam de passar por aqui no inverno. Sempre acabam deixando pra trás uns retardatários. Vão pelas mesmas rotas todo ano? Tipo, migração ou coisa assim. Hum, como isso funciona? Bom, quando a pressão barométrica chega a uma certa temperatura. Merda. Eu não sei de porra nenhuma. Confere o barraco. Parece que está acontecendo. Por quê? Hum. Animal morto. É perto daquela picape. Estão devorando aquele veado ali. Devem estar com fome. Você é das boas. Respeita as minhas origens, cara. Ali, ó. É, querido. Acho que tá limpo. Deve ter mais por aqui. Aquilo perto dos elevadores de esqui, olha bem para lá. Debaixo das gôndolas. Perto da torre, tá vendo? Esse é longe, hein? Olha só, rapaz. Ah, Nossa. Quase um sniper americano. Você vai achar? Bem na perna. Tá melhorando mesmo. Boa. Tem mais uns por aí. Um pouquinho alto. Ah, qual é. Muito bem. Vou ter que contar essa pro Joel Respeita o tio, cara Eu não tô vendo mais nenhum Eu também não Beleza, bora entrar Ver se o Joel voltou Claro Entrou pra onde? Passa pra cá Aí, valeu mesmo Era o que eu precisava Tranquilo Primeiro as damas Não é pra eu falar nada. Mas o Joe tá preocupado. Não. Não tem por que se preocupar. Ah, eu sei que não. Mas se você não falar nada, ele vai achar que tem algo errado. Eu falo com ele. Ah, tem que ser mais do que oi e tchau. Ah, tá. Eu vou tentar. Vamos ver. Os tiros lá fora foram vocês, né? Eram só uns retardatários. E a Ellie testou a minha mira. E aí, gostou? Aham, uhum, gostei. Tô vendo que você... ainda não teve a chance de trocar as cordas. Eu não sabia que era para trocar. <risos> Mas é... A gente pode arranjar novas. Tem uma loja de instrumentos perto. Aposto que tem coisa de violão. O que que tá pegando mesmo de dar uma vasculhada naquela área? Que que tá pegando entre os dois, meu? Você ficar de E aí, topa? Bora. Então vamos Hum. Não quer vir mesmo? Vai lá Ele tá esperando <risos> Pô, tem agora uma relação Que não tinha com o Tommy antes, né Beleza Comigo, garoto. Então, vocês toparam Com alguma coisa no caminho? Só os que a gente viu do penhasco E você? Ah, você sabe os corredores numa casa O Jesse me disse que você tá mandando muito bem nas patrulhas em grupo. Até recomendou você as patrulhas em dupla. Ainda acho que você é meio nova pra isso. Eu atiro melhor que a maioria deles. E eu tenho mais experiência que a maioria dos recrutas aqui. se achar que tá pronta, confio em você. Beleza. Valeu. Valeu. Só me faz um favor e começa com as rotas mais curtas, sacou? Vê como você se dá nelas. Tudo bem. Lembra daqueles... quadrinhos da Savage Starlight que você curte? Sei. Eu e o Tony achamos alguns exemplares lá naquela escola um dia desses. E aí, curtiu? Ah, você sabe. Não é muito a minha praia. A doutora Daniela Star é bem... Ela é selvagem. O que ela faz com o Capitão Ryan naquela arena Uh! É. Tipo, ele com certeza mereceu aquilo. Mas a fuga deles foi uma reviravolta legal. Isso é engraçado. Tudo de para lá. Bora deixar os cavalos aqui. Beleza. É uma boa. Ei, Estrela, não se mete em creme. Ah. Tem uma loja de instrumentos. Ah, tô vendo. É, a gente vai encontrar algumas coisinhas aqui, hein, galera É engraçado, né, que... Ele meio que fala, ah, não é minha praia, mas... Falar a história toda Olha ah lá, querido, tô crescida, querida. Preciso mais de ajuda pra subir nessas coisas Ah, por aqui. A droga, dava pra gente atravessar nadando Tá, então, e agora? Bom, se você topar, a gente pode tentar atravessar o hotel. Tô dentro. E aí eles ficam... Uma relação meio estranha, né? Entre os dois aí, os dois... Ele acha que tem algum problema, ela acha que não tem que falar nada pra ele. Acho que aqui tem coisa. Você acha que cabe aí? Hum, vale a tentativa. Cuidado aí. Beleza. Eu passei. Aguenta aí. Tudo bem. Garrafinha. Temos conflito aqui, com certeza. O jogo já começa dando item. Enfim. Vamos explorar com de praxe. Viu alguma coisa? Ah, procurando. E aí? Fala. Impressionado? Não. Você é magra demais. Tem que se alimentar. De <risos> nada. É, se, se sair no morro com a Abby. Aquele monstrinho lá. Pá. é Possivelmente que a gente não deve encontrar aqui, por exemplo, é comprimido. É. coisa para evoluir o personagem, né? Porque o. a evolução do personagem a gente tá fazendo lá na frente já. Uma passagem, mas tem esporos. Bota a máscara. Preciso mesmo. Só tem a gente. E se a gente topar com alguém? Ai, tá. Tá bom. Ah! Para pra ir pra qualquer lugar, né? Tipo, pro outro lado da rua. Obrigada nisso. Se parar de usar a máscara, você vai acabar vacilando na frente da pessoa errada. Eu nunca vacilei. Não contou pra ninguém novo, né? Nem pro Jesse, nem pra Dina, pro... <risos> tá que não. Tá, beleza. Já veio aqui antes? Não, a gente patrulhava as ruas. Agora isso me parece um descuido. Talvez muito item, música de suspense, e vamos pro regaço a gente falta metade, falta um quarto na realidade Para esse jogo Imagina esse jogo no PS5 Vou botar um cartinha aqui, mas não dá para pegar, dá sim Vamos ver aqui, rola! Cooper P. Queen. Ruby. Sinto muito por ter forçado a barra com a nossa patrulha ontem. A gente não se encontrava a gente nova. A gente não encontrava a gente nova com frequência. Eu Entendo os seus motivos para hesitar em seguir a gente até Jackson. Mas a cidade é ótima. Tem eletricidade, uma boa plantação. Pode ser um lugar bacana para você e para sua família. Os meus meninos mudaram muito. Antes de Jackson, a gente vivia sempre um desespero para sobreviver. E eu não estava gostando nada das pessoas que, que eles estavam virando. Cada vez mais parecido com aqueles que, de quem a gente fugia. Agora a preocupação deles é tapar o buraco no telhado, cavar trincheira, trabalho duro. Sim, mas todo dia eles chegam em casa animados com a construção desse lugar. Eles têm uma comunidade e gente por quem se responsabilizar. Você gostava tanto de dar aula, aqui não te faltariam crianças doidas para aprender. Não é ficção, é realidade. Vem fazer só uma visita. Deixa eu te mostrar o lugar. Tara. É, o pessoal falando de Jackson. Que é a cidade, né, onde que eles estão ali. Parece que já morreu faz um tempo. Quando a última patrulha passou aqui? Ah, não sei. É um de nós? Não. Só aqueles adolescentes do ano passado que sumiram de Jackson. Esse aí é velho demais. Deve ter vindo de fora. Eu Acho que já vem daqui já. Por aqui. Ó, oh, tá bom, hein? Pra um tiozinho Tiozinho falando de outro tiozinho Ele. A gente tá patrulhando, né? Beleza Tem uma porrada aqui mesmo Trinta e oitão dele. Olha aqui. Nossa. A é cima. Primeiro lugar. Olha o corredor. Calma. Calma. Ah, bacana isso é aqui. Peguei! Nossa, onde o Joe tá, velho? Olha aqui, ele vem mais vindo! Caraca! Acho que conseguimos. Uma porrada, meu. Bom trabalho, garoto. Então, que tal a gente desistir das cordas por hoje? Falou e disse. Mas acho que agora só dá pra avançar. Caraca. Hmm. Poderia ter usado o molotov ali. Ah, agora eu acho tudo bem beleza parece que pode dar em algo de bom tô na sua cola hum. tá vendo Nossa Nossa senhora velho Nossa qual que é isso que eu nunca vi Caramba deixa eu criar aqui ha <risos> que da hora hein? nossa que droga velho Nossa, velho, eu tô sem nada. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Agora eu infectado. Já era. Nossa, velho. Nossa. Caraca, mano! Nossa, eu tinha até largado o controle aqui, mano. Mano, esse Joe é monstro, velho. Caraca. Caraca, mano. Mas a gente conseguiu. Conseguiu mesmo. E ele gosta de ficar com ela, né? Além da idade avançada... Nada é que uma boa noite de sono não dê conta. Eu quero dar o um fora daqui. Caraca, malandro. E o Molotov eu errei. <risos> Muito engraçado. Que bizarro. Caraca, meu. O que você tá fazendo? E se tiver dois baiacus lá atrás? Acabaram os esporos. Que briga foi aquela, hein? Não é sempre que aparece um baiacu nessa área. É. O Jess e a Dina vão surtar quando ficarem sabendo disso. Ou é a deles dois, inclusive. Eles namoram, né? Uh, tem altos e baixos. Por quê? Eu percebo como o Jess fala de você. Não, o Jess e eu somos só amigos. Ah, se liga, eu tenho um olho bom para esse tipo de coisa. Não tão bom nesse caso. Veremos. Pode esperar sentado. Olho muito bom. Nada aqui, vamos embora. Cara, o jogo é um monstro, velho. Coisa saída. Dá pra se espremer por aqui? Bora. Viu o que é? Tá manchonete essa parte do trailer. Valeu, Jackson. O casal que fugiu ano passado. A tatuagem dela. Jackson é uma maravilha, mas cansamos de ouvir histórias de gente sofrendo em outros lugares. A gente queria salvar vidas, tinha boas intenções. Não deu nenhuma hora e topamos com uma horda. Caraca. Fomos mordidos. A gente preferiu se matar do que se transformar. Diz pra nossa família e amigos que sentimos muito. Com amor, Adam Sidney. Atirei nela. Não consigo me matar, sou um covarde. Adam. Caraca. Pena que não eram imunes, né? A história. Ah, bom, vamos... Buscar o Tommy e a gente leva os copos para Jackson. É. Quando você me tirou do hospital dos vagalumes, você disse que tinha dezenas de pessoas como eu. o que me disseram. Eu nunca conheci outra pessoa imune. Você já? Parem se escondendo. Que nem você. Acha mesmo? Putz. acho que não é hora para esse assunto. Atravessamos o país inteiro para você me levar pros vagalumes. Eu tinha tantas perguntas para eles. E por que você me tirou de lá ainda inconsciente? Porque eu deixei fazerem os exames. Mas vi que iam ser inúteis e quis tirar a gente de lá. Como você que iam ser inúteis Se você tivesse dado Ali. mais tempo Eles podiam ter descoberto Ali. alguma coisa Não tinha Nenhuma cura Eles não podiam ter feito nada Por essas pessoas nem por ninguém Sei que você queria que as coisas fossem diferentes Eu também queria Mas não são A gente tem que levar esses garotos para a família deles. Ou quer continuar discutindo? Não. Seu assunto vai voltar ainda, hein? O Jesse está apagado. Aí, deixa eu fazer isso. Ele é um cara legal. Uhum. Por que não contou para ele? Não era um bom momento. Prontinho. isso aqui? Deu alguma coisa? Ah, deu sim, é. Abby? Ah, não. Outra garota, Nora. Mandaram a unidade dela pra um hospital. Pra coletar suprimentos e tal. Esse hospital? É. Pera, você vai agora? Claro, é uma pista Tá, mas pelo menos espero o Jesse descansar Até lá ela pode ter sumido Ah, Ellie A gente sabe onde ela tá Talvez o Tommy também saiba Tá passando bem Nada Tá suando Que bom Você me ajuda com a porta, por favor? Tá. O menino não tá bem, meu. Galera, a gente vai ficando por aqui. Nesse episódio aí, vamos atrás dessa Nora. Que... Tá ali no hospital. Então... A gente fica por aqui mais uma vez. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você curtiu o vídeo, dê o um joinha, o um like ali, compartilhe. E a gente volta para o 12 episódio. Beleza? Valeu, fique com Deus e... Fui!